É pessoal, como vocês viram no, no último vídeo, a gente não não começou muito bem. É, a gente teve, morreu no segundo de inverno, não deu muito de gente, até tentou começar a reverter, mas achou melhor começar de uma forma mais correta, tentar passar para vocês uma ideia mais legal do jogo. Então vamos lá, arrumadinho dois, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer aí, pessoal. Chegamos, chegamos. O mapa é sempre diferente e sem choromelas. Vamos dar um pause. Ver se a gente pode construir com o jogo pausado. Será que podemos? Podemos, isso é muito importante. Tempo aqui é uma coisa extremamente complicada. Vou botar a fonte de água logo aqui do lado. E depois a gente já vem aqui, ó. Pomar não. Primeiro é campo, pessoal. Campo. Isso aqui é comida imediata. 15 por 15. Isso aqui é imediato, pessoal. Outro campo. 15 por 15 agora a gente pode dar play para ele já começar a trabalhar vamos ligar aqui os, os paradinhas para a gente poder visualizar aqui o que está acontecendo vamos botar construtores 2 agricultores 4 por enquanto é isso. Botar os construtores aqui, né? Só isso aí, se construir as coisas rápido. Vamos limpar os recursos aqui, ó. Remover recursos. Que esta a gente vai crescer pra cá, né? Botar o pessoal para limpar aqui. Quem tiver desocupado. E aí é o seguinte, a gente tem que fazer casa. O segundo passo. Para isso eu preciso desse espaço aqui. Ó. O jogo já começa. Cadê minha estradinha? Bom, a estrada começou a aparecer. É, porque minhas casinhas vão ficar aqui... Cadê a... Ele deixa fazer uma estrada por cima da outra? Aqui já tá pronto, vai produzir milho. Aqui tá limpando. Não se apressem com esse jogo, pessoal. Ó, oh, ficou pronto. Também milho. Então vocês estão sem casa, então vamos ajudar a limpar a merda aí. Eu saí com um terreno um pouco sujo entre as, é bom porque é muito recurso. Então acaba e também dei prioridade logo a comida aqui, né? Assim que a gente tiver casa, a gente vai botar aqui as estruturas mais básicas. Olha, nasceu mais um. Vamos jogar aqui, construtor, construtor, bora, bora meu povo Uma coisa legal desse quadro de profissões aqui, porque um exemplo Durante o inverno, os pomares depois que você faz a colheita, eles ficam parados Então uma opção que eu vi aqui, eu sei botar o, o campo de caçador E aí passar a galera, passar três, no caso na né? o caçador precisa de três Você passa três para Pra pelo menos manter a comida né Vamos dar a ver aí meu povo, essa área é para fazer a casa de vocês. Aqui eu só botei para fazer já três casas aí, mas né? é, mas vai encher. Eu quero ver o que vocês vão fazer. tá a casa aqui? Pesteu botão tá errado. Se mexe meu povo. Colheita é porque não sei, não entendi porque tá em zero, será que o milho é... é porque na no, no outra tinha a opção de pimenta e repolho que eram bem rápidos o milho... acho que vai ter tempo de crescimento também cara, cara, isso... Cara, o jogo é foda pessoal o outro pomaca eu coloquei me deu um trabalho desgraçado ah, agora eu coloco o milho e não sobe <risos> que que isso cara a gente acha que aprendeu e vai tomar outra surra. Que isso! 7 de 8. 4 de 8. Então pera aí. Vamos tirar. Vamos botar 3 construtores. Eu quero aqui. 8 Quero ver esse negócio. bombá! Vamos trazendo recurso o construtor. Era para estar tá já pegando recurso e botando aqui para fazer essas casinhas aqui. Cara, estão pegando mais de longe para todo mundo sem casa. Já vi que esse milho vai demorar feito caramba, pá. Pra... É, todo mundo querendo casa, né? Já limitei aí, mas seus colegas não querem produzir a casa de vocês aqui vai sair uma, uma rodada de comida aqui começou já é mais lento é, mas... é pessoal, eu vou dar uma adiantada, vou correr o um risco aqui de novo, vou dar uma adiantada de novo aqui é primavera e não é verão, né? Ver, acho que dá tempo aqui pro inverno. A gente resolver isso aí. Vamos ver que o negócio. Botei uma, duas, três, quatro, faltam duas Cinco Seis Armazém ah, de truque está no peço da capacidade total Então parem de pegar e venha construir esse Rebanho de cabeçudo A área aqui limpa já, só construir. A área aqui tem uma árvore só para tirar. Ó, oh, acho que tá tirando a madeira daqui para trazer pra cá, né? Aí já notícia boa. É, tá trazendo já, isso aqui é coisa boa. Levando já, uma vez começa a construir. Aqui não trouxeram nada ainda. Legal aqui a produção Ah, agora adiantou bastante Armazém de trânsito capacidade total Beleza É só trazer para as coisas aqui 16 0, só trouxe para um. Só trazer para as coisas aqui 0,16 ah, Vou trazer as coisas para cá Ah, só isso aí. Bom, aqui já começou Primavera. Se alguém mais quisesse ficar adulto, ajudaria bastante Olha, apareceu casa já para alguém aí Só trazer para as construções aqui ó. Quarenta e seis, verão, outono e inverno. Talvez né? um morar aqui, pô. Cara escroto, hein? Ela está mais ou menos encaminhada ali, né? Então. Vamos. Nenhuma árvore Aqui começou já 3, 4, 5, 6, pronto, agora. E agora a gente tem que começar a se programar, se preocupar com a o funcionamento do nosso a ah, pedra. Vamos coletar pedra daqui. Coletar a pedra daqui. Vou pedra daqui, pedra daqui. Verão. É plantado, não é Já tem 12 sem casa, meu povo. A hora que o verão. Ah, já começa a colher sozinho, né? Aqui já está colhendo Colhendo, colhendo As casas ainda tem nove pessoas Vou oh, ter uma ali e uma aqui Só falta a galera agilizar o processo cara. O estoque de troncos está beleza Mas precisa construir isso aqui também Antes do Vamos, ao povo Dá uma agilizada aqui, senão. Aqui o pessoal começou ali a colher a tá no verão ainda, show de bola. Do inverno acho que a gente consegue fazer as casas aí. Paraná, armazém, tronco ele na próxima capacidade total. A gente tem aqui a paradinha que a gente faz aqui. Armazém aqui, ó Pilha, pá Ó casa ali, aquela capacidadezinha Tem gente sem casa, pô, tem nove pessoas sem casa ainda. Quem é esse povo que quer morar, não é? Três, dois, é o casal, né? Três Aí aqui vai ter mais três ali, mais três. Deixa eu precisar de mais casa. Ah não, tem mais uma casa aqui, né? Ah, tem mais casa aqui. Vamos lá. Ó, oh, tem mais dois aqui, então vamos botar aqui. O pessoal tá fazendo colheita já na. Olha material, os caras estão surgindo. É, pessoal, acho que dessa vez a gente vai conseguir pelo menos sobreviver aqui ao é básico, né? Se não aparecer nenhuma nenhuma novidade da dificuldade que a gente encontrou aqui, essa comida dá para passar o inverno. Eu vou daqui a pouco colocar. É, Caçador pra melhorar Minha capacidade no inverno Então acho que Dessa vez a gente começou bem melhor As pedrinhas, cadê você? Pedrinhas lenha também? Ah, sim Os caras não construíram a porra construindo É isso, acho que de... ah, Que é isso <risos> Lotação. Estão com frio. Esse aqui é o friozinho. que tá faltando o lenhador aqui para fazer. Vou morrer de frio no, na outono. É mesmo assim, eu é na sacanagem. Tinha que construir isso aqui. Construiu. Construiu. O lenhador precisa de um sete. Lenhador um. tomar de ver, meu filho. Todo mundo com frio. Vai rapidinho. eu quero recurso colher árvores aqui colher árvores aqui e aqui antes zero seis doze um treze. E vamos ficando por aqui, pessoal. Primeiro inverno, a gente tem um pouquinho de comida. tá faltando uh, as lenhas, mas o cara faz aí. Próximo episódio, a gente volta aí com vocês para ver o que, é que, que é que acontece. Falou aí, rapaziada. Até a próxima.